Fica casou mesmo. Não é? Isso é verde. Que bizarro. Sempre tem um mosquito. Vamos vou fazer o quê? Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? É Eu sou o Norberto. Carol. E esse é mais um Elefante Literário com a tag Perfil Literário. Então sabendo, galera. do é, Galo, é. A gente tá bronzeado, né? Eu passei de na praia. Sou tropical agora. A gente foi tagueado pra fazer esta tag por Paulo Hatz, do Livraria em Casa, este nosso amigo maravilhoso, aquele né, Barbando. Hey, inclusive, beijocas aí pra essa pessoa é show de bola, viu? Ou pessoa massa. <risos> hey, beijo, Paulo, é nóis. Vamos falar de que interessa, não é mesmo? Sim. Primeira pergunta é qual o seu estilo de livro favorito? Não sei qual é o meu estilo de livro favorito. Eu, a gente Mas... tá perguntando é o que? A um pisciano é uma geminiana. É isso mesmo que tá acontecendo aqui. Não, Esse não vídeo, na verdade, é 15 minutos só a gente decidindo sobre qual é o nosso estilo favorito. Que não existe, né? <risos> Eu acho que, não, não sei, eu gosto muito de tipo suspense, uns thriller, assim, mistério. É porque eu, eu tenho mais na minha um estante, eu acho, então... Depende do humor, depende... Nossa, a narrativa, pra mim, a narrativa conta mais que o gênero. Tipo, sério, muito, muito, muito. Mas, atualmente, estou gostando que eu, inclusive, já falei em vídeos passados. Livros sérios reflexivos, com assuntos palpáveis. Polêmica, né? No caso, polêmica, <risos> Caramba é, cara tá tipo polêmica. Isso? Eu tô gostando muito desse tipo de livro que me faça refletir, né? Que tem uma coisa, que são coisas reais e assuntos palpáveis, assuntos que... Que você consegue extrair é, alguma coisa, né? É, que você consiga se ver naquela situação também, ou que alguém não... Que ela tenha acontecido, na realidade mais que ela seja palpável. É. Valeu, A segunda pergunta é qual é a sua saga ou trilogia favorita? Completas, completas ali, que eu me lembro, é. duas. Jogos Vorazes e Métrica. Jogos Vorazes. Eu vou dizer, um, eu vou dizer, A Maldição do Tigre foi a saga que eu li completa e que eu achei muito legal. É Talvez é? eu não tenha Também. gostado. Em muitos momentos, mas no final das contas, quando chegou no último livro, eu achei legal e percebi que eu gostei. Vamos pra frente. Pergunta número 3. Qual foi o livro que você mais demorou pra ler? O livro que eu mais demorei pra ler, eu acho, foi O Nome do Vento, de Patrick Rutfuss. Eu demorei uns dois meses, eu acho, pra esse livro. É, não foi rápido. Não foi que teve vingança em Paris, eu demorei tipo anos pra ler, mas eu já assisti um vídeo logo no começo do canal. Então eu vou dizer isso aqui é mais recente e é muito bom, mas eu demorei bastante porque eu tava tá fazendo muitas coisas, enfim. Eu acho que eu também já comentei aqui, mas o livro que eu mais demorei pra ler foi A Menina que roubava Livros. Eu demorei, nossa... Nove anos. Uns quatro anos, pelo menos. Não. É o seguinte, calma. Eu li mais ou menos até a metade. Não deu, não tava na vibe, não... Fico, era encrostado, então ó, ficou de 2009 até 2013 na minha casa. Ela achou que um dia que eu fiz não, gente. Não dá. Eu tenho que devolver esse livro, mas antes, vou dar uma segunda chance. <risos> e aí eu li o livro, tipo, em um dia, dois dias. Se considerar que a leitura foi nesses quatro anos, foi tipo, eu ficar mais moleque. Dá certo. Final, né? é, a expressão que a gente mais diz é vai dar certo, é. deu certo e... E porque sempre dá tá bom, sempre é... tá é assim. se né? Pra quê? Okay. Quarta pergunta. Livro que está lendo atualmente. Atualmente. Hoje é dia 6 de dezembro. Esse vídeo só vai ao dia 18, mas enfim, a gente não vai estar lendo desse livro. Eu estou lendo Pequena Abelha. Ainda estou no iniciozinho e desse passagem já estou gostando bastante. Eu estou lendo atualmente, depois de vários pedidos. Eita. Trono de Vidro, de Sarah J. Maas. Eu li 15 páginas, como capítulo 2, tô lendo, tamo aí. Tô, tô lendo agora, né? Quando o gente sair, eu espero estar lendo outro livro, Vamos lá. Pelo número 5, quantos livros tem na sua estante? Na minha estante, fiz uma conta, não fui tão esperto como Caroline. Só. Fiquei olhando por aqui, vi que tem mais ou menos, aqui, uns 100, quase 150 livros. Não sei quantos eu tenho no total, espalhados pelo mundo. Tem que ver no Scooby. Então, eu fiz isso. <risos> Vi no Scooby, tem atualmente, no dia de hoje, não é? 233, mais os 5 que estão em São Paulo ainda, até o próximo oh, ano. O quê? Mas é isso aí. Não quer dizer que eu li todos ou que eu li metade, mas estão aí, <risos> na luta. Aquela, eu li três livros, na verdade. Você, eu li mais? A sexta pergunta é, qual é o livro mais antigo da sua estante? O meu é... Vidas Secas, nessa edição que era do meu avô. Já li esse livro em uma outra edição, na época que eu tava estudando pro vestibular. Mas essa é a edição mais antiga que eu tenho, que ela é de 75. Eu fui procurar, né, cascaviar. E achei entre os livros mais antigos, não sei dizer qual a data de cada um, mas o retrato de Dorian Andrei. não faço ideia de como esse livro foi para aqui, mas sei que é muito antigo, porque estava entre os livros antigos e empoeirados, mas agora está na minha estante e é o livro. Pergunta número 7. Qual o livro que pretende comprar? Aquela pergunta, né? Muito. De desejado, eu não sei quantos livros eu tenho desejados no escudo marcado, mas eu sei que tenho mais de 160 na minha lista da Amazon. Só que, apesar disso, eu não quero comprar nenhum livro atualmente. Assim, não desejo comprar nenhum livro especificamente. É o seguinte, eu já estou naquela vibe, final de ano, né, refletindo do ano que passou, Meu pensando o que vai fazer do próximo, de, de, tentando desviar a vida da pessoa. E aí eu quero muito comprar uma pergunta por dia, que foi um livro que agora no meio do ano eu tava viajando, aí não encontrei de jeito nenhum. Encontrei outros, mas não encontrei o que eu queria. E aí ele foi traduzido agora pela Intrínseca, então eu tô pensando bastante em comprá-lo para começar a preencher 2016. Outro livro que eu botei, porque o nome não disse, eu vou só falar dois. Pra compensar, né? que ele vai deixar tudo equilibrado. foi Algui e Eu, que é uma junção aí das histórias de Extraordinário, e pelo que eu vi, a edição também tá lindíssima, e é um livro que eu quero bastante. A oitava pergunta é, qual livro que te fez mudar o sentido de ver o mundo? É uma responsabilidade muito grande pro livro, É, ideia, né? Você joga é tudo ali. É, e... mas o livro que eu pensei foi, é 5 pessoas que você encontra no céu, que eu li há uns 5 anos, e eu lembro que na época me tocou bastante, e a mensagem do livro é muito bonita. Não lembro, assim, detalhes da história, mas eu lembro que o sentimento, assim, sabe o que ficou? O negócio sempre... foi, foi, foi muito bom na né? época. é Sim. forte, é. <risos> o livro que eu escolhi pra essa pergunta é Eu Sou o Mensageiro, de Marcos Zuzek. Porque fala sobre aquela questão de ajudar as pessoas a fazer o bem sem olhar quem. É um livro que passa uma mensagem muito legal, e doação ao próximo e que muitas pessoas deveriam ler. Pega, puxando na orelha. E pergunta um livro que você proibiria a leitura. Gente. Não, ou... Oh. <risos> Pula, gente. ser é do mal. Sério. Tem que ler, gente. Tem que ler. Tem que lê lê tudo, não, lê tudo. Pula. Lê, lê, lê. lê, lê. Só lê, gente. Cada um sabe do seu. Cada um sabe. Cada um, de, um si. de si. cara. Qual livro você levaria para uma ilha deserta? Eu escolhi Extraordinário. Eu já cansei de falar. Mentira, não cansei, não, né? Mas eu já falei várias vezes aqui sobre ele e é um livro com mensagem. Muito bonita, que eu acho que todo mundo deveria ler. Eu acho que se o mundo tivesse pessoas refletindo desse mesmo pensamento, eu acho que o mundo seria melhor, Legal. sinceramente falando. Deveria é tipo autoajuda, né? A gente tá falando sobre livros assim que vão mudar as é, pessoas. Exatamente, né? É isso aí, ó. Mas é, pra mim é extraordinário. Ou então eu roubaria. Ou. Oh. Hyperbole na Ralph de Narby, porque é muito engraçada. Seria uma outra dinâmica <risos> na outra ilha. Uma vibe né? eu diferente na é, ilha. Acharam que era os mais, o banco vai os mais. Ninguém precisa levar os mais. Eu vou roubar nessa pergunta e vou levar a trilogia O Século. Que eu tenho o primeiro livro, na verdade, Queda dos Gigantes, que tem uma, umas mil páginas ou mais. O segundo tem mais, o terceiro tem mais páginas ainda. Eu acho que tem... Dá pra passar o tempo, né, na <risos> ilha? Você vê que as, as intenções aqui foram muito diferentes. É né? a coisa é de mim, passar o tempo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a tag Perfil Literário. Valeu, Paulo, mais uma vez, por ter marcado a gente. Valeu. O meu você... tá feito. E vocês puderam conhecer. Se você gostou do nosso vídeo, oh. não esqueça de dar o quê? Um joinha é. aqui embaixo. Seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal. Se é a primeira vez que está vendo os nossos vídeos ou se não é a primeira vez mas você ainda não se inscreveu, é, se, inscreve, gente. se inscreva. Porque... Então, vamos conversar aí, vamos ver é. todo mundo junto. Vamos junto. dar as mãos. <risos> Valeu. Valeu.